E no sistema alguém me desconfigurou Aonde ah, estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Na terra orgânico é tudo programado E eu achando que tinha me liberado mas lá vem eles novamente e o que vou fazer? Reinstalar o sistema